só agora à tarde em um lote. aí ó. ó o resultado fala galera tudo bem aqui é o misé martins ó, um spoiler aqui para vocês para o Card já trabalhando tá a nova estratégia combo start turbo tá bom que é para vocês aqui do grupo tá no sdk ok já estou postando no grupo os requisitos que precisa para ter essa estratégia aqui olha só antigamente esperaria então o mercado voltar até chegar nesse take aqui para pegar tá e sai no lucro agora não agora olha só essas esses esquinhos aqui ó esse aqui é o trailing stop em ação ó ó trailing stop em ação então ele vai passar pela ordem e já vai abrir lucro e fecha antes de chegar no take ok então ele vai trabalhando miolo aqui então ele não perde tempo mais dois dias abertos dois dias operando já com 72 reais de lucro fala galera tudo bem agora mostrando aqui pelo celular para você está os resultados aí do sdcad tá? Deixa eu até mudar aqui o par de moedas aqui, ele trabalhando aqui, agora vai pegar um take ali em cima, tá? É, vamos lá, pegou um barzinho aqui embaixo, vamos lá. Então desde que a gente colocou essa banca de mil, tá? Olha só, desde que colocou a banca de mil, olha só, ganho, ganho, ganho, ganho, ganho, só duas percas, ok? Só duas percas, vou descer mais, ó, duas percas e win, win, win, tudo win, tá? Por quê? Porque a gente tá aplicando uma nova estratégia top demais, turbinada, com um, um robozinho auxiliar Trading Stop. Fala, galera! Novidade, novidade, novidade na área, galera. É isso aí. A nova estratégia turbinada. Delta VIP ouro turbo. Isso mesmo, galera. Fora do padrão, fora do normal, tá? A gente tem a, a configuração padrão. Olha isso aqui, pessoal. Você tá vendo alguma, a, alguma operação negativa? Não teve nenhuma negativa desde ontem à noite. Já vai para aí algum algumas horas operando 121 reais aqui no ouro no ouro isso mesmo pessoal está falando de uma conta real tá conta real aqui de um dos nossos clientes conta real se você pode ver que é escrito aqui ó real tá real não é conta demo é conta verdadeira conta real tá e quanto Misael Olha lá 8 mil reais de capital que ele iniciou tá 225 de lucro líquido só de ontem para hoje 121 reais, ok? Operando aí nova estratégia turbinada. Você quer saber? Temos estratégia turbinada também para bancas mais baixas em outro par de moedas. Já vou começar dando uma palhinha aqui para vocês do robô padrão, que é o que vem ah, dentro do pacote. Você vai estar tá aprendendo a como configurar. Ele trabalha então em H4 de forma mais lenta, trabalhando aqui um corredor. Agora ele não abriu venda, mas ele trabalha um corredor aqui pegando embaixo venda. Pegando em cima a compra, que ele vai de forma mais lenta, mais tranquila. Aqui foi iniciado um capital de mil reais, já está com 548. Mas para você que quer dar um passo a mais, eu tenho aqui separado um vídeo que nós fizemos da nossa a versão turbinada. Ok, pessoal, a versão turbinada ele usa ali o um robozinho de trailing stop. Você vai ver aqui um, um sinalzinho azul onde ele pegou o lucro e ele vai então. É, Passar pela ordem, abrir o lucro e garantir aquele lucro. E se o mercado volta contra você, já tem o lucro garantido. Você vai estar tá vendo isso aqui uh, nessa versão, nesse vídeo acelerado que nós preparamos para mostrar isso para você, ok? Essa uh, configuração, essa edição especial está uh, disponível lá no grupo VIP, ok? Tem algumas condições especiais para você ter acesso. Olha lá, ó. pegou, já arrastou. É isso aí pessoal, é isso aí, esses resultados que você acabou de ver eles são possíveis, eles são reais, tá? Então eu quero te dar as boas vindas agora aqui no Combo Robô Forex Trader Start Turbo versão 4.3, aproveita e já visita o nosso Instagram. Galera não perca esta oportunidade de 500 reais por apenas R$ 79,90, pessoal, um robô que já foi responsável por operar a capital de um dos nossos clientes por oito meses sem quebrar nenhuma vez. Então o que, que você vai encontrar nesse combo, galera? Um robô, mais três setups, mais a, informações sobre o setup turbo, ok? Setup turbo, como você ter acesso ao setup turbo, fantástico. Caixa rápido aí, rapidamente, o robô fazendo lucro rápido para você. 12 tutoriais em vídeo, como configurar, mais quatro bônus, tá? Mais quatro bônus, quatro robôs aí de bônus para você, brinde gratuito, ok? Dentro do Combo, Grupo VIP para atualizações, dicas, sugestões e suporte. Pessoal, por apenas R$ 79,90 vitalício. Não perca essa oportunidade, ok galera? E para mostrar ainda mais para vocês tá, o que nós preparamos, nós vamos enviar esse pacote completo para você com todos os tutoriais. Já estão prontos aqui, ok? Que são os arquivos dos robôs, os quatro robôs de brinde, tutorial de introdução, depois dois, três, quatro, cinco, seis. Cada tutorial é muito importante para você ver, assistir com atenção e poder configurar, ok? certinho da forma correta para você ter bons resultados e também uma novidade aqui que nós estamos tendo é seja um parceiro afiliado e ganha 70% ganhe 70% de comissão tá ao se afiliar aí o nosso produto Ok galera e enquanto você está estudando enquanto você tá avançando aí com esse pacote fantástico nós estamos fazendo mais e mais testes aí com estratégias que operam sete dias na semana, que operam de domingo a domingo, ok? E vocês vão sempre receber novidades e a forma e como receber acesso a essas novidades aí no futuro. E para confirmar tudo que eu estou te mostrando, eu quero mostrar para vocês aqui dentro da corretora. Dentro da corretora sou eu mesmo aqui, Misael Barbosa Martins, estou dentro da XNES, ok? Puxei aqui três meses, olha só os meus sacos via Pix. Olha só, tudo via Pix caindo em menos de cinco minutos dentro da sua conta bancária, ok galera? Então é rápido, é fácil, cadastro na corretora que nós indicamos. É muito importante, ok? Até para você ter acesso ao robô versão turbinada, então olha só esses pics aqui ó, de 1050 81 141 263 133 100 reais e assim vai por diante ok pessoal saque mínimo aqui na corretora é 52 53 55 reais ele acompanha a cotação do dólar Ok você sacando em reais em reais tanto depósito quanto o saque você pode fazer tudo em reais você quer ter resultados como esses que eu tô tendo você quer saber como ter esse tipo de resultado vem nessa jornada com a gente onde a porta de entrada é o nosso combo de 79,90, esse combo que você não pode perder por nada, o combo robô Forex Trader Start Turbo versão 4.3, não perca mais tempo, eu fico aguardando você. Mas é importante que você permaneça dentro do nosso grupo VIP, você vai ter acesso a esse grupo VIP e lá onde você vai receber todas as informações necessárias. E você tem a chance agora, galera, agora agora de fazer a sua decisão de R$ reais por apenas R$ 79,90. Todo esse combo completinho aqui por apenas R$ 79,90. Então você está vendo esse vídeo aqui dentro do nosso site e é só você rolar abaixo e o botão já vai estar aqui abaixo para você tomar a sua decisão. Aproveite agora, por tempo limitado, 500 por apenas 79,90. É só clicar, fazer o pagamento via Pix, ok? Enviar lá no, o comprovante no nosso WhatsApp, aqui por esse botão abaixo, e já liberamos imediatamente o seu acesso. Eu fico aguardando você lá, vamos operar juntos, vamos então avançar no mercado financeiro, porque quem fica parado só olhando não ganha nada. Eu aguardo você. Vai lá, rola para baixo e clica, acesse e faça o seu pagamento. Envie para este botão, este uh, endereço aqui, o seu comprovante e você terá liberação imediata. Aguardo você.